Hoje a gente tem o prazer de receber aqui nosso queridíssimo algodão. O algodão que também Obrigado. é uma das pessoas fundadoras também da Invenção Brasileira, que faz parte dessa história, que é uma história que também se mistura com a história da construção do movimento cultural de Taguatina. Então, desejo a todos e todas um bom espetáculo, um algodão do Mamuleiro Saruei. Mas você sabe que meu amor vale mais do que ouro e pó. Hum. Nessa voz, minha avó foi voltando as instruções. Minha avó, manda minha mãe. Boa noite, boa tarde a todos. Boa noite, boa noite. Hoje nós contamos com os bonecos, com a presença do nosso querido Gonzalo. Uma salva de palmas para ele. Estamos aqui agora para começar uma brincadeira com os bonecos que cantam e os bonecos que dançam Redbola é, Os bonecos que paqueram E minha avó, mãe da minha mãe Uma senhora muito sábia me ensinou muito aqui na vida Um dia ela me disse, meu neto Quando tu sair pelo mundo Quando você estiver caminhando na sua caminhada e alguém te fizer algum mal, não, não. alguém te fizer alguma coisa ruim, não brigue, não discuta, siga seu caminho, porque cante, meu neto, cante, porque quem canta seus males? Esse faz seus males? Espanta. Espanta. Isso é um dito. Quem canta seus males espantam. Então, para não deixar minha avó mentindo, eu vou começar e vamos cantar aqui. Eu vou cantar uma parte e vocês cantam uma outra. Vamos lá Eu converso assim Tombei, tombei, tornei, tombar. A brincadeira já vai começar Isso Vamos lá, todo mundo, hein? Bota pra fora esse começo aí Pra ver se a brincadeira começa Vamos lá Tombei, tombei, tornei, tomba A brincadeira já vai começar Tombei, tombei, tornei, tomba A brincadeira já vai começar E a menina na janela tem a cara de panela Isso, presta atenção Sim, não nada. Tem a cara de panela E a menina na janela Tem a cara de panela E o menino no terraço? tem a Tem a cara de palhaço Tem a cara de palhaço Vamos lá, minha gente Tombei, tombei, tomei, toma. A brincadeira vai começar Tombei, tombei, tombei, tomá A brincadeira vai começar na janela, na janela E o um menino no terraço de E o palhaço, que é que é? Um de mulher é, Pai, é assim Eu vou começar a brincadeira, vou passar aqui pra trás Vou contar até três Dou-lhe uma, doli duas, dou e três E vou sair aqui e vou falar assim pra todos vocês Boa atrás, pessoal! <risos> Isso, rapaz! Bate palma, viu? Tá bom? Ensay vamos lá! Vou contar até três! Dori um! Tore dois! Dole dois e meio! E dole três! Boa tarde, O bagaço da perna de pau Do olho de vidro Da cara de pau Boa tarde, boa noite, boa noite boa é. E o palhaço pergunta Hoje tem, hoje tem Tem Olha o respeito isso tem sim senhor, disso, tem, sim, senhor. Tem, sim. Hoje tem, hoje tem Tem sim senhor tem, tem, tem, Hoje tem Barberada Tem sim senhor Hoje tem Goiabada Tem sim senhor E o Padrão de mulher! Eita! Ai, ai, ai! Tombei, tombei, tombe, torrei, tombar! A brincadeira vai começar! Tombei, tombei, torrei, tombar! A brincadeira vai começar! Que a menina na janela? E, e o menino do terraça? E o palhaço, que é que é? Tombei, de mulher! Tombei, tombei, tombe, torrei, a brincadeira vai começar. A brincadeira vai começar. A brincadeira vai começar. é Vai, vai, vai! Ui, ui, ui! ui. ui, ui, ui. Muito sucesso, eu vou logo falando, viu? Esse que está aqui é meu amigo Gonzalo, é internacional, ele veio da Argentina, é isso? isso. E está aqui tocando comigo, aqui no Invenção Brasileira, aqui na ocupação do Mercado Sul, aqui no projeto de manutenção do Invenção, é, nós fomos convidados para vir aqui tocar, fazer o um forró, fazer o um ralabucho, fazer uma festa. Não. É, você sabe o que é ralabucho? Não. Então, para quem não sabe, eu vou ensinar. Para quem sabe, eu vou ensinar também. <risos> Eita! É o seguinte, é assim, você pega a barriga do seu amigo, viu? encosta uma na outra e rala, rala, rala, rala. É, a gente chama lá no Ceará de forró. Entendeu? É forró, votó. É uma música que toca e a gente fica dançando junto, todo mundo. Eu vou tocar aqui. Pronto, eu vou tocar uma música em homenagem ao rei do Baião Luiz Gonzaga. Quem não conhece Luiz Gonzaga pode perguntar pro pai, pra mãe, pro tio, pro primo, pesquisar na internet que tem lá, tá bom? Eu vou tocar uma música, vou ver se minha sanfona tá afinada, se tá tudo certo, tá tudo pronto. É, Gonzalo, você espera um pouco? Eu, eu, deixa eu ver aqui se minha sanfona tá afinada, tá bom? Tá é, bom. É, porque faz muito tempo que eu não toco. Aí eu tenho que olhar toda vez, rapaz. É uma coisa séria, rapaz. É o seguinte: então eu vou tocar aqui, como eu falei, uma música em homenagem a Luiz Gonzaga. Quem gostar, ao final, pode bater palma, tá certo? É. Eu já fiz muito sucesso nas paradas de ônibus, tudo, viu? É, eu sou muito. Quer ver? Deixa eu só ver se minha santana tá afinada. Silêncio, é. Eita. Eu acho ah, pai, eu acho que é poeira! Foi poeira! Ah, pai, eu me toco, rapaz, eu vim tocar pra me forró no sertão aí, rapaz! Mas de uma poeira, rapaz! Deixa eu só parar aqui, te peço desculpa ao público, viu? Só um minuto. Cara. Eu acho que agora tá aí uma poeira, viu? Né? É engraçado que a santura não é tua, né? É, mas... Eu, que... eu acho que agora ficou bom, quer ver? Você ouviu. Tá só um pouquinho, mas agora eu vou afinar mesmo, peraí. É, eu tô afinando. <risos> <risos> eu tô afinando. <risos> que ignorante! <risos> acho que agora ficou boa. Quer ver? Vamos tocar uma música, nós vamos tocar junto, tá certo? Sim. Se você puder levar um pandeiro aí, isso, nós vamos tocar uma música e todo mundo vai bater palma porque vai começar o WhatsApp na casa do seu juvenal, viu? É. Vai entrar as moças aqui que dançam, as moças que rebolam, os rapazes também, não é só moça que rebola não, tem homem também. Vai chegar aqui, vai começar o forró. presta atenção, vamos lá, todo mundo. Eu vou fazer um ensaio, vamos ver se todo mundo fica animado, viu, Rosário? É. Então vamos lá, eu vou bater o pé aqui, ó, o ritmo do pé, veja só, a palma, ó. カパパ<笑><笑> Saiado? Sim. ensaiado? Sim! Ah, tá, Sim! Então eu vou sentar ali na minha cadeirinha, viu? Vou sentar na minha cadeirinha que tá ali atrás. Eu fui olhar aqui para trás, e um bicho fez... A gente nem se mete em cada um. De sacanagem aí. Mas tu é feio. Ô, Azedona trabalha aí, pô. Não, eu vou trabalhar, então. Pessoal. É o seguinte, eu vou sentar ali na minha cadeira e vou tocar lá de baixo, viu, Gonzalo? E as musas vão sair aqui pra rebolar, pra dançar, os homens também, e todo mundo animado aí, batendo palma que o forró vai começar. Eu vou embora, tchau! Tchau! Tchau! 喂 e salgado, quando quer. Que <risos> Vai subir o cigano do cansarinho. Gonzalo? Oi. Vamos lá! Vamos lá, pessoal. <risos> Não. Vai se, vai subir também a terceira dançarina. O nome dessa moça ah. é Maria de lá Vamos lá. Coloca avisando antes de chegar. Eu sou a autoridade máxima aqui do lugar. Eu estou aqui, ó, não perguntei nada. Quando o patrão fala, os burros tudo da bacholeira. Os empregados. Os escravos. Entendeu? Eu posso falar errado porque eu sou rico. Os escravos. Eu quero ver alguém me revedar? Se me arrebentar, eu dou pau. Eu só um... Eu sou um cacete. Entendeu comigo é assim? Escreveu, no pouco comeu. É o seguinte, eu estou aqui, cheguei com meu helicóptero, é, tá parado ali. Helicóptero? Eu não interesso, eu já falei que eu falei errado porque eu sou rico. Não. Se eu quiser inventar um novo português, eu invento. É, eu sou amigo do homem, dizendo eu, eu vim aqui também para aproveitar a oportunidade de dizer para vocês que esse negócio aqui eu fiquei sabendo que aqui tá tendo uma coja. Uma cocha, uma corda? Uma coja, um magote. Uma arrumação eu, de gente aí que eu tô sabendo que você tem envolvido com arte. Fiquei sabendo. É verdade? É! Vocês estão fazendo aqui uma ocupação cultural. É isso mesmo? Pois eu vim dizer para vocês uma coisa. Eu agora sou o dono disso tudo. Né? Não, não. Vou descer o cacete em todo mundo. Não. Sim. Não. E é o seguinte: você que é estrangeiro é o primeiro a apanhar. Aqui mais um tem, Meu Hermano, hermanito, eu te pego. Eu te pego, ouvi-se? Silêncio. Quem manda aqui sou eu. Pra quem não me conhece, eu vou me apresentando. E as Meu nome é capitão, doutor João Véio, do cara aqui nunca morreu, tem medo de quem morre, de casar, que você me as junto comigo, mas todo mundo empateia. Pisa no chão, papia, o cara levanta aqui comigo e assim, é o pau na testa, é o pau na venda, é o pau comendo e o gadarrinho escorrendo. E como todo bom velhinho, adoro chupar o gatarrinho querendo mais, correndo atrás. <risos> eu vim para falar a você aí é da onde? Eu deve... grão médico, aquela boca é retórica entendeu? eu sei que você é comunista essa música que você tocou é de comunista <risos> eu, é negócio de revolucionário eu sei Não. vou pegar você Não. É. eu quero saber é porque eu fiquei sabendo que minha filha uma bonequinha de pano eu desse tamanho assim mais ou menos, daqui para aqui chamada Margarita, uma boneca de pano. Filha minha, viu? Ela tá andando por aqui, fazendo oficina, não sei de quê É verdade? Não, não! Vocês viram minha filha? Não! Ela disse que vinha pro negócio de banco aí, banco de comunista. Não! É verdade? Não! Olha, se vocês tiverem mentindo, eu desço o pano. Não Eu desço o cacete! Eu tô ficando nervoso! Cala a boca. É... Cala. Entendeu? Quando o patrão fala, os empregados ficam tudo calado. calados. Você Você é me empregada, empregado, todo mundo é. Não, e, sem salário, e, sem e sem salário. E sem salário. Sem salário. É o seguinte: eu vou pra lá, vou sentar ali na minha cadeira, na minha poltrona, é... e quando minha filha, a boneca de pano, um testemunhozinho chamada Margarida aparecer aqui, vocês me chamam, tá certo? não. não. Olha, se não chama mais pra descer, eu falo. Você não te vê. Ó, rapaz, tu tá é crequeiro. Eu sou mais do que. Tu, rapaz. Eu te pego, cara, que você mora lá. Olha, eu não hum. quero ver nenhuma risadinha quando eu vi nas costas. Entendeu? Eu quero todo mundo em silêncio. E não toca não, viu? Se tocar, vai acontecer descer, eu falo. <risos> tá lá, vamos lá, Viver ser de repente, tan frágil como um segundo, Volver a sentir profundo, como um que gravar. Isso é o que siento yo en este momento Fazer uma apresentação com o teatro de bonecos com Buma meu boi, eu meu boi cara preta, é, Nós podemos apresentar? Sim. Pode! Pode ou não pode? Pode! Ah, então peraí, é. faz um minuto, cara preta! Se ele fica parado aqui e não saia daqui! Eu tô conversando com o clube que ficar acertando as coisas! Então, como eu tava falando, eu e o cara preta, nós vamos fazer uma dança de buma meu boi! Oh. Nós vamos fazer é um boi. de boi! Eu vou trocar esse imposto, que coisa é que eu vou pegar? Vou buscar a carapeta, o neve está com você. Aqui. Volta, você está pensando que eu sou seu empregado? É, Bora. vai, fica aí, parado, não se bula, não se mexa. Hum. Ele é obediente, um é o é, boi, é um, faz tudo que eu quero, viu? Ele é adestrado, ele é ensinado. Ele faz de tudo. Então, como eu estava falando, eu procurei a preta. Eu vou apresentação. Ah, é ah, vai, Ah, rapaz, outra vez. Esse boi, tá que a difícil que esse boi é. Ô, aí cara preta, volta! Você tá pensando o que? Que eu sou seus pareceres, é? Né? fica todo mundo rico aí? Fica parado. Aí ele fica, ele fica obediente. Então, como eu tava falando, veio um cara preta na boca Oi, não, do mundo. Rapaz, tu é teimoso! Lá, tá se amostrando, é? Fica parado aí que eu tô andando. Como eu tava... Caralho! É, eu eu eu Agora pilha Carapê. Agora mostre que você é inteligente. Que você é obediente. É, é, dê uma boa tarde para todo o pessoal presente. Tá, boa tarde. Hum. Hum. Isso. Agora mostre que você é mais inteligente. Abaixa, abaixa a cabeça para as moças, para os rapazes, para a senhorita, para os moços, para os trabalhadores, para os desempregado, para os estrangeiros, para todo mundo. Abaixa a cabeça. A poxa cabeça? A a cabeça? O que foi, cremosa? aí, acho que ele tá fundo dos olhos. Vou pegar aqui um negócio para limpar os ouvidos. É, vou limpar os ouvidos, as orelhas. Rapaz, tá cheio de cena. Agora ele vai me abaixar, quer ver? Cara preta, abaixa a cabeça! Abaixa a cabeça! Desculpa, mãe, desculpa, desculpa, boi Vou jogar o pão fora, mãe. Levanta a cabeça, isso. Agora, balança o rabo, vamos, balança o rabo. Balança o rabo, vai, isso. Agora vamos dançar uma música do meu boi! Vamos lá! Gostaram? Isso! Uma meu boi! Uma música! Isso! Eita! Da, da minha namorada, essa aqui é minha namorada, Margarida. Deixa eu me apresentar, Brindinho. Me desculpe. Meu nome é Margarida, eu, eu estou aqui para apoiar, para defender, para lutar junto com todo mundo, tá certo? E, o que eu não sei, eu quero atender. Isso, Margarida! Hum, Papai! Eita, hum, É muita boa, rapaz! O Ó, coração. Ó. Eita, Margarida! Pedro eu fiquei sabendo que meu pai apareceu por aqui. Ele tá assim. Ah, o, o, o teu pai apareceu aqui, o pai dela? Tá assim, ei! Mãe. Ah, pai, cadê? Tá, não sei onde que ele tá. Ah, foi com a galinha, é melhor a gente se cuidar, rapaz! É, vamos tá nos organizar! Ei, vamos nos organizar, arrumar as coisas, porque esse homem é mal! Ei, a gente já volta, rapaz! Ei, peraí! Bora, bora, bora, bora! bora. De me dar o caminho. Me canto o já sabe. Virar, de me dar o caminho. Oh não. Sh. Chupe. Pesso. Silêncio. Pesso. Silêncio. Vocês não. É eu. Eu vejo aqui a hora que eu quiser eu que voto aqui, não tenho nada pra você, rapaz. Não tem nada pra você. Olha, você também. Não, não. Cala a boca. Chato? Eu sou, ch sou chato, mas sou rico. Não, não. <risos> é legal e é pobre. É Entendeu? Aí tá a diferença. Aí tá a diferença. É o seguinte: olha, você pode me arrebentar, eu vou soltar os cachorros em cima de você. Eu vou soltar os bichos. Quer ver? Eu vou avisar. Eu, eu tô avisando. Quem é. avisa, amigo é. Eu mesmo, Quem amiga. avisa, amigo é. A é não Eu vou contar até três. Quer ver. Um dois, dez. Todo mundo embora. Show! Quando todo mundo sair pra casa, vamos pra casa. Não! Show, show, show, show, Vocês não vão sair? Não. não, não, não, não. Pode vaiar, mas eu sou rico. Não, não, não. <risos> <risos> <risos> <risos> Oi, não vai sair, não? Não! Pode avisar, amigo. É. Eu tô avisando. Você eu avisando. avisando. Agora esse negócio. rapaz. Eu avisando. Eu vou soltar os bichos. Eu vou soltar os cachorros. Eu vou descer o cacete. Eu tô ficando nervoso, mano. eu nervoso mas um Epa, ai, Pum. ai meu Deus é, Catarina, Pum. ai Perdão. É saia de onde você estiver para os meus pés Ai, Pum. ai ah. hum. Calma, calma ah. Isso aqui é para mostrar um pouquinho do meu poder Como eu sou poderoso Essa aqui é a minha cobra É uma surucucu de mais de 10 metros ensinada, obediente, faz tudo o que eu mando, quer ver? Que ser é. ser, Silêncio. Ser, Catarina, ser, abre a boca. Eu, Fecha a boca. <risos> muito <bem> o <risos> meu poder, quer ver? Abre a, boca. a, a boca. boca. Abre a boca. Abre a boca. Abre a boca, Fecha a boca. Agora, eu não vou fazer faz um som de suspense, você aí descruza os braços, porque esse número é muito perigoso. Só quem pode fazer milionário, multimilionário como eu. Entendeu? Não. Eu sou multimilionário, eu faço o que eu quero. Não, quero. Não eu tenho dinheiro para gastar. Pega é, seu é dinheiro. Pega só seu Pega o seu Pega o seu açúcar. Pega o seu açúcar. Faz silêncio, esse número é o perigoso. O último homem que fez perdeu a cabeça. Homem. Silêncio. É. Fecha a boca Nossa senhora eu passei <risos> Jesus Cristo Catarina, agora você está pronta Você pode sair, perseguir esse pessoal Que está aqui, comer todo mundo Acabar com esses comunistas E levar minha filha para casa Porque eu vou -me embora Eu não tenho tempo um para lidar com esse pessoal Eu vou pegar meu helicóptero E vou -me embora com o Eu falo do jeito que eu quero eu queria pagar professor Suê. Eu quero professor Suê. Ops. Eu vou embora, que eu não posso conversar com o gente. Vai embora, Eu vou embora. Ai! Ai, Ai meu Deus! Ai, capira! Ai! Me ajuda, por favor! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Ai! vida cruel. ai meu pai está com medo companhia. Mas ai Ai meu Deus, ai tá com medo. Isso tá Pessoal, oh. aí, pessoal, eu fiquei lá debaixo e escutei um barulho aqui. Aconteceu alguma coisa? Sim! O que foi que aconteceu? Eu tomei uma roca. É uma cobra, é uma cobra que pai... Tem cobra aqui no teatro? Sim! É. A Ai, meu a Deus, é muito medo de cobra. Deus. A cobra, a cobra é seu pai. Ai meu Deus, o que, é que eu faço, povo? A cobra vai aparecer. Ai. Ai meu Deus, é barulho, me ajuda, por favor. Tem um buraco aí, né? para me curar. Ainda bem que a cobra comeu. Ai meu Deus, cuidado. Ai meu Ai meu Deus. Ai, meu Deus. É de dedo, é que, medo, é que medo. Vocês estão brincando, ela sumiu, Peraí, eu tô com medo, vai com medo. Vai não vou... não, rapaz. Na hora que essa copa aparecer eu, ah, vou... ah, eu vou que Apareceu? apareceu? É, é Má, pai, cadê? Ela é, ela é grandona. É grande? Não. Não, não tenho medo não, deixa ela aparecer aqui pela veia que eu vou fazer com essa cobra. É vou pegar essa é cobra, vou trocar essa cobra, vou jogar ela lá na floresta, que essa cobra vai me botar a capa. vim lá. Mal foi que compra... Eu não falei. A vida parece um jacaré. Não, não vai, eu faço que me ferro. Mãe, vocês, vocês, vocês estavam falando o que era... Eu tenho uma ideia, é o um seguinte, ó. Vou pegar peraí que eu vou, vou pegar um negócio aqui, vou pegar. Aparece cobra! Não, não, peraí, eu tive uma ideia. Ó, eu tive uma ideia, olha só. Eu vou me esconder lá atrás, lá no mato. Aí na hora que essa cobra eu peguei aqui, ó. Pronto, eu copa, não medo de cobra não. Na hora que ela aparecer aqui, aí vocês me chamam. Eu me dito. Aí eu apareço e pá! Pena! Vixe! É sí, ah, sí. Você vai Tá bom, você vai Vocês me chamam? Tá. É. É, Gonzalo? Sim? Tô música de Nenay te dormindo, Eu tô dormindo, tá? Né? Na floresta, porque é o um lugar de cobra. A gente tá matando as florestas e as cobras estão fugindo pra cidade. Ai, socorro! Me tira daqui! Ai, quem tá chamando? Quem é? Ai, me tira daqui, por favor, que eu sou muito rico, eu não consigo ficar aqui dentro! Por favor, me tira. Você não sabe, meu? Ah, qual é a voz do capitão? A cobra morreu! mal tá coitada dessa cobra, mas vai ter visiteirinha. Esse, esse, esse velho não vale nada, rapaz. A coitada dessa cobra. Ah, capitão, você tá aí dentro? Ai, mentira, eu tô aqui, benedito das tripas. Rapaz, ah, rapaz, rapaz. É benedito, me tira daqui também. Margarida? É, meu amor, me tira. espera ah, peraí, peraí. Ah, espera, espera, que eu vou abrir a boca. Hum, rapaz, que mal cheio, rapaz! <risos> que boca judida! Eu vou lavar essa boca dessa cobra com sabão, peraí. Toco a música enquanto eu lavo a boca dela ali. Abre a boca! Ai, mentira, daqui, tá aqui que eu tô quase virando um cocô de cobra! Ah, rapaz! <risos> Pera aí, capitão, que eu vou tirar! Ai, ai papai, vai tá escuro aqui dentro, papai. Nossa! Eita, essa cobra come bocaria, rapaz! Tanto sacola plástica, meu Deus do céu! Eita, tem um pé, rapaz! Ai, ai, ai, meu picote, Calma, velho! Tá olha, Ai, mentira, calma rapaz! Vou tirar que eu sou um homem bom, vai! Tira! Pronto, vai tomar um banho, você tá fedido! Margarida! Vou buscar você, meu amor! Ai, Se tu vai louco, eu tô aqui bem pertinho, eu não fico. Peraí! Ai, ai, ai, ai, Vem cá, meu amor! tá. faz ah. de... ah. que a cobra acorde, bora! Ai, ai, ai! Eita! Ai. Música, maestro! Eita, eu vou deixar essa cobra e a Margarida ali na mata.